Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao espaço da Machado de Assis em Linha, revista eletrônica de estudos machadianos. Ao longo dessa semana, a Mael, como é conhecida também por seus colaboradores e leitores, participará da semana especial do blog de humana Cielo. Nos próximos dias traremos para vocês podcasts e press releases, com um eixo temático, editar Machado de Assis, assunto principal do último número da revista lançado no mês de abril. A MAEL foi criada há 12 anos pelos professores Hélio de Seixas Guimarães e Marta de Sena na Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, onde a revista ficou sediada nos primeiros anos de atividade. Em 2014, a revista foi transferida para a Universidade de São Paulo, onde está sediada até hoje. A MAEL está indexada nos principais indexadores de periódicos científicos como Cielo, Scopus, Latindex, NLA e também no Banco de Dados da Casa de Rui Barbosa. Desde então... A revista, que hoje é classificada como A1 no conceito CAPES, publicou mais de 300 artigos, resenhas, ensaios de brasileiros e estrangeiros, que podem ser acessados gratuitamente no site cielo.br mael, ou então pela nossa página do Facebook. Quem fala para nós do alcance da mael é o professor Hélio de Seixas Guimarães, da Universidade de São Paulo, um dos criadores da revista. Desde 2008, ou seja, 12 anos e quase 30 números, a revista vem reunindo né, um conjunto de artigos e ensaios, são mais de 300 uh, artigos publicados, uh, feitos por uh, pesquisadores, estudiosos interessados na obra do Machado de Assis, do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Portugal. Uh, com isso, uh, a revista presta uma contribuição para os estudos desse autor que vem desafiando a crítica e o pensamento crítico há pelo menos 150 anos. É, realmente a maior conta com colaboradores de diversas partes do mundo. Agora, quem fala para nós a respeito desse número especial é o professor Marcelo Diego, de toda da revista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse número 29 é é um número muito especial. Em primeiro lugar, porque estamos quase chegando ao nosso número 30, que é um marco na vida de uma revista, na história de uma revista acadêmica. E em segundo lugar, pelo dossiê Editar Machado de Assis, que é um dossiê muito importante não só pela pertinência dessa temática, mas é também um exercício reflexivo para a própria revista, que é um espaço de edição de obra de e sobre Machado de Assis. Esse número e esse dossiê começam já na sessão da tradição crítica, que é uma sessão tradicional da revista. Desde o primeiro número, nós editamos, recuperamos um texto importante para a tradição crítica machadiana, que está fora de circulação, está perdido. É uma sessão em que nós buscamos facilitar a vida do pesquisador, que precisa ter acesso a esse texto, que de outra maneira seria um acesso muito mais difícil. Em seguida, o dossiê traz seis artigos temáticos sobre editar Machado de Assis. Fechando o dossiê, há seis entrevistas com editores do mais alto nível, que editaram romances e contos, as crônicas, a poesia, enfim, diversas A crítica machadiana, a crítica sobre Machado de Assis. Depois do dossiê, há ainda dois artigos de temática variada, é? Né? É, que tratam de, de outros temas, outros recortes dentro da obra de Machado. Trata-se de um número robusto da Machado de Assis e Linha, a meu ver muito especial, porque ele é não apenas analítico, investigativo, ele não apenas olha para o passado, para a obra já estabelecida de Machado, mas ele trata de uma obra que está em construção até os dias de hoje, de uma obra que o tempo todo que a revista, que é reeditada, ela desafia a si mesma, ela coloca novas questões. Então é um, é um número, é um dossiê que olha para o passado desde o presente projetando um futuro, pensando em novas questões que o texto machadiano pode colocar para os seus leitores e os seus investigadores em todos os tempos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a Mael, esperamos que nos acompanhe ao longo dessa semana e visite a página da revista em cielo.br/mael. Nos encontramos em breve!